é a procrastinação parece que houve uma um, um, houve um surto né houve um surto houve um surto né, nessa questão da procrastinação aumentou né é, aumentou muito nesse nesse processo da covid porque é muita pressão gera estresse é, gera o medo né então a procrastinação a primeira coisa é a gente identificar por que é que eu estou adiando o que eu preciso fazer? Né? O que é que o que é que é me prende no lugar que eu estou? Porque a procrastinação é como se você estivesse exatamente desconectada do seu propósito. Que é o propósito do universo. Aí você passa a mandar uma informação, você está travando a sua evolução. Né? Porque o propósito do universo é evoluir, é prosperar. O nosso também. E a procrastinação é uma trava nisso. É um medo de evoluir. Às vezes é exatamente... Às vezes é, é, é, é você está preso ou presa numa, numa personalidade ainda infantil, né? Que é exatamente onde você... A criança quer ficar lá, sob os cuidados da mãe, né? sob os cuidados do pai, né? Então, é, falta essa, esse ímpeto de ir para o mundo e se jogar no mundo e aprender, né? E crescer, né? E correr risco, entendeu? A vida é um risco, né? A vida é um risco, né? Agora, a, o risco, ele pode ser é, calculado em função exatamente da sua motivação interior. É o seu estado vibracional interior que vai colocar mais risco ou menos risco no, nos seus resultados. Entendeu? Então, essa questão do endereço da riqueza é o endereço da cura também. Né? É, o endereço, é o endereço da vontade, né? é o endereço do ânimo. Né? Você precisa ter ânimo, né? Ânimo. É, precisa ter ânimo Precisa ter energia né Você precisa ter energia para fazer as coisas tá Mas aí você precisa ver Se você está tendo uma alimentação Que tira sua energia tá Então cuidado com açúcar Cuidado com glúten, cuidado com laticínios Então às vezes você tem um, tipo, um estilo de vida Que tira a sua energia né? Então a primeira coisa Seria olhar para esses aspectos E aí você precisa olhar também O que é que tira sua energia no nível no nível emocional, né? ou seja, das emoções. Porque as emoções são frutos das suas experiências. É exatamente o produto químico das suas experiências. Então, você vai criando essa base de dados de muita negatividade, de medo, de traumas que você não trabalhou, não resolveu, entendeu? E aí, é, você termina sendo governada pelo pelo programa, né, pelo pelo subconsciente. Tá? Então, esse programa que você não de um medo, né, de uma angústia, de, de, um, de uma decepção. É, é, é, então, assim, é tudo isso, né, tudo isso, ela, ela, ela, ela termina, é, termina sendo algo que pode travar, né, que bom que você eliminou a toxina da alimentação, isso é fundamental, tá, então é fundamental. Mas o mais importante ainda é a, é a toxina emocional, a toxina é a toxina mental. Em, emocional e mental é o programa é o programa que roda e aí você precisa investigar onde é que está é, é você precisa identificar onde é que está a base né desses programa dessas experiências aí a é investigação aí a é constelação familiar é Teta healing é barra de aças né, é, é, é, é meditação né a meditação é fantástico para isso né atividade física né tá, então primeiro confia que essa resposta está aí dentro de você, tá? Está aí dentro de você. Eu vi uma... uma eu vi o um, um, um Laí Ribeiro falando né, de uma experiência interessante, que eu ainda não, não fiz isso, mas que, quem sabe, Giovana, recomendo aí para vocês também, né? E eu, eu recebi também uma postagem falando sobre isso, né, que é a questão da, da técnica do copo d'água, porque a água gera memória, ela tem memória, tá? E você impregna a água... É, emocionalmente, né? o macaé mostra isso. então, antes de dormir, você faz a pergunta: corre 18 quilômetros, Giovana? Que coisa linda, que maravilha! Então você está fazendo muita coisa boa. Então você está no caminho, né? Você vai estar, tá você está no caminho. Se você puder fazer Escola da Riqueza, eu vou poder te apoiar mais de perto, tá? É, mas aí já mostra que você está no caminho. Aí você pega um copo d'água. Aí você intenciona, faz a pergunta, Giovana: qual é o que é está que por trás dessa procrastinação? É, e aí você se conecta você se conecta a isso, toma metade do copo d'água e dorme isso na hora de dormir, é a última coisa que você vai fazer é tomar o um copo d'água na hora de dormir tá, e aí você se conecta à pergunta né, e aí você joga porque quando você tá fazendo essa conexão pelo coração, pela, pela sua emoção você tá impregnando a água com essa informação aí você dorme, né, você dorme quando você acordar você se conecta de novo à pergunta e toma o resto da água. Tá? Eu não fiz ainda essa técnica, mas achei muito interessante, porque faz sentido, cientificamente faz sentido. Eu não fiz ainda, tá, gente? Eu estou aqui passando algo, como o Laí Ribeiro uma pessoa que eu tenho muito respeito, né? Já fiz inúmeras entrevistas com ele, eu sei que é um cara estudioso, ele não ia falar isso. E eu tenho conhecimento científico para saber. No meu livro eu falo sobre a memória da água os dois cientistas italianos comprovaram a homeopatia, né? é, mostrando que existe a água, a água realmente ela, ela, ela tem essa capacidade de gerar memória, então isso faz sentido. É, a Giovana está falando da meditação, nós temos as meditações quânticas de cura, é, esse, os CDs da meditação, a coleção completa, você pode encontrar lá no meu, no meu, é, no meu Instagram. tá? Jussara, você quer falar? É. Então vou chamar a Jussara aqui, pronto. Primeiro prazer, bom dia para todos. Bom dia. E eu acompanho muito o seu trabalho. Vi uma, uma live junto com o Elias, lindo, sou Gasplanta, Sim, maravilhoso. Sim, sim, sim. E é um tempo bem te seguindo aí. Uhum. E eu acredito, assim, que a minha pergunta pode ser também a, a de muitas mulheres muitas pessoas. Eu sou uma pessoa muito próspera. Eu tenho, assim, é, a prosperidade muito ativada de um tempo para cá, eu consegui acessar esse esse campo maravilhoso, mas só que eu tenho um companheiro que não é tão próspero, e ele fica muito nos altos e baixos, ele o dinheiro para ele sempre é muito difícil, complicado, e para mim não, para mim flui, uma boa e assim uma das coisas mais lindas que a prosperidade me trouxe foi a capacidade de ajudar pessoas e é muito muito lindo esse fluxo da prosperidade e, e o meu marido não ele sempre fica assim ele fica oscilando me puxa muito às vezes para trás é, materialmente tem aquela coisa da, que ele não conseguiu acessar ainda, o merecimento. Aí eu gostaria de saber como lidar com isso melhor. <risos> Convida ele para fazer a escola da riqueza. É, é muito importante, Jussara, os casais investirem juntos em conhecimento. Tem, às vezes, casais que vão fazer... É, ou pessoas que vão fazer o, o curso de coach quanti comigo e... e, e é, Normalmente, a maioria das mulheres estão na frente mesmo, né? 80% das pessoas aí que estão em busca hoje de evolução nesse processo são mulheres, é né? uma coisa impressionante. Então, os homens estão é, preciso eu venho falando isso para o, o, a classe masculina, da qual eu faço parte, da importância de se movimentar nesse sentido, né? É, de se movimentar nesse sentido para buscar para não ficar daqui a pouco o que que acontece as mulheres daqui a pouco elas estão com um nível de percepção que os homens não vão conseguir acompanhar é isso que eu estou é isso que eu tô sentindo entendeu nós estamos entrando na nós estamos já na, na era de Aquário né onde, onde esse lado o hemisfério direito intuição espiritualidade isso nós estamos sendo chamados para evoluir né e nós homens foram fomos educados numa numa perspectiva limitada do sentimento, de não expressar as emoções, entendeu? É, então, o que é que acontece é que eu venho falando isso para a classe masculina, precisa se movimentar em busca de autoconhecimento, porque está vendo um desnível, as mulheres estão indo, né? As mulheres estão se movimentando, né? e daqui a pouco os homens vão ter dificuldade de acompanhar mesmo, né? Então, o que eu recomendaria, Sara é o seu marido fazer um curso junto com você, é, se você quiser participar da escola da riqueza eu não sei às vezes às vezes tem um homem que se movimenta nesse sentido né que está aberto tem aqueles que travam que eles eles negam eles não se interessam eles eles diminuem até eles criticam né mas o que é o que é recomendável no casal é é um, é um diálogo né quando existe amor então tem que tem que ter essa busca de, de né o ano o ano passado quando eu organizei o congresso de sexualidade e relacionamento tem uma senhora lá do, de Santa Catarina é, acho que de Florianópolis né, que ela tinha 24 anos, bem três, 24 anos de casada, ela estava para se separar do marido. É, foi uma coisa linda, porque ela terminou convidando o marido, é, terminou convidando o marido para assistir o congresso e o congresso salvou o casamento dela, né? No caso de Sérgio é a esposa. Então isso pode acontecer também, também do homem ser a esposa, né? Naturalmente. No, na questão do casal é porque ali tá todo, todo, todo relacionamento tem uma oportunidade. De, de evolução, entendeu? Tem essa oportunidade de evolução. É, então, a grande questão é, é esse é esse convite, né? É esse convite é, para crescer juntos, né? Então, a relação precisa ter essa cumplicidade né? Precisa chamar, porque normalmente são é tudo é programa, gente. É tudo programação, né? Os, os programas subconscientes eles operam independente da gente. Entendeu? Então a pessoa ela não percebe que está sendo que está sendo agindo contra ela mesma. Ela não percebe que ela tem uma programação, porque muitas vezes ela termina se identificando com aquele programa, porque se transforma numa crença. Então ela diz: não, mas é porque é isso mesmo. Eu não sou, eu não mereço isso. É, eu conversei recentemente com uma pessoa que me disse: não, eu já nasci, eu sou um perdedor desde que nasci. Digo, Olha, não fala isso, rapaz, não fala isso. Você não é um perdedor. Você nasceu com muitas oportunidades os desafios que você teve são oportunidades todo mundo tem desafio não olha não... aí ele caiu a ficha. Eita, é mesmo olha é, realmente né eu, eu me pego falando essas coisas né então tem que ter cuidado com o que você está falando né tem que ter tem que ter cuidado com, com a programação então o, o, o caminho é investimento é investimento a pessoa é a pessoa é precisa né porque o, o que o que acontece em relações que vai aumentando a distância, né? É, vai aumentando a distância, termina perdendo a admiração, entendeu? E termina perdendo essa sintonia, né? Perdendo essa sintonia. Então é fundamental né, para um casal. Por isso que o, o casamento é importante, essa coisa do contrato, né? De, de recontratar, de ver a possibilidade de recontratar. Né? Porque se não houver possibilidade de recontratar, ou seja, olhar para é, periodicamente, olhar para para relação e buscar fazer os ajustes necessários, de repente, né, você vai para um lado, vai para o outro, entendeu? E daqui a pouco não tem conversa, não tem, né, não tem, não, não tem diálogo, né?